Tecnicamente, não dá para chamar de beijo. Como é o oficial de um peixe. De nada disso. Ah, as piadas de ah. É, Eu só não disse que eram boas. Desculpa o atraso? další novinky mě nezapomeňte zdávat na mém instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuji do slanutí.